O que, que esse fenômeno do fake news mostrou para gente? Que as pessoas apropriaram a tecnologia, as pessoas apropriaram formas de se criar é, informação, e o que, que a gente tem? A gente tem essa coisa maluca de fake news. Uh, eu vi no WhatsApp né? as pessoas criando, uh, uh, tendo acesso à edição de foto rápida, aqui, um meme aqui, um meme ali, e, e em cinco minutos uma fake news viraliza. É, isso não é para demonizar que a apropriação da tecnológica é a melhor forma. É sim, mas se é alguma coisa aí que a gente está tá perdendo, ou que a, a gente não trouxe, o né? que, que falta mais? Tá, a gente conseguiu trazer a tecnologia né, para muita gente, a gente, conseguiu trazer essa literacia para muita gente, o que, que falta? Então existe um fator aí que está faltando. O que para gente que está na antropologia, o pessoal que está na sociologia, os estudos críticos, né? O, o fator que falta é justamente você trazer essa educação crítica para as pessoas. Então, quando você tira esse, esse, esse poder de raciocínio das pessoas para poderem usar a tecnologia de uma forma né, que venha trazer o bem, então a gente está fadado a recriar ao mal. Então, né, por isso que a gente vê, é, questões de Facebook, Facebook, uh, essas novas, a Amazon, né? Todas essas pessoas ou vieram do mercado financeiro, como o Jeff Bezos né? Ele vem do mercado financeiro, ou o pessoal da ciência da computação, como o, o, o Max Zuckerberg, é, que não tem a menor noção, o menor dato de entender a sociedade. Hoje, nós temos um cientista da computação extremamente ignorante às questões sociais e humanas, tendo um impacto gigantesco nas nossas vidas, independente de você ser usuário de Facebook ou não, de Instagram ou não, de WhatsApp ou não, né? Porque eles influenciam políticas que já afetam a nossa vida, querendo ou não você fazendo parte dessa plataforma. Então esse é o grande problema é, é um pouco meio distópico nesse sentido. Como é que você consegue quantificar um benefício de uma de uma aula de antropologia, né, de uma aula de, de sociologia. Como é que você monetiza isso? Você não monetiza, até porque a nossa, é, essa que é a nossa forma de pensar, está completamente errada. Parece que tudo tem que ser reduzido ao capital. Esse é o grande problema de você reduzir tudo ao capital, porque o que não, não é feito para ser reduzido ao capital perde a relevância, perde a importância, infelizmente. A minha tese de doutorado foi justamente centrada nos usos mundanos da tecnologia. Ou seja, existe essa, esse pensamento que a única forma de, de se usar a tecnologia para empoderar os marginalizados é se eles forem buscar uh, emprego na internet, se eles ficarem fazendo pesquisa no computador, se eles dever de casa, trabalho acadêmico. Mas olha que coisa importante. Nós aqui não passamos nem um 10% do nosso tempo fazendo isso né? Por que a gente tem que esperar isso das, das populações marginalizadas E outra, existe um ganho Que vai muito além desses, desses usos Instrumentais né? Eu falo muito assim, nas, nas velas, Por exemplo, eles usavam O chat do, do Facebook Como uma forma de furar o, A censura Do tráfico de drogas, por exemplo Então quem está de fora Acha que a pessoa está usando o Facebook Para ficar ali pagabundiando, que na verdade não, estava mantendo as suas relações por um canal seguro. Hoje você é, acreditar na ciência virou uma contracultura, você acreditar na decência humana virou uma contracultura, é, você acreditar na irmandade, no coletivo, no coletivismo né? virou uma contracultura. Isso, e, e eu volto na questão cristal porque é uma coisa que tem sido evocada muito forte nos neopentecostais e nos evangélicos né, no Brasil que é uma coisa meio maluca fanática então que que Jesus foi no um Brasil que ainda dá se esperar acho que em Portugal também eu fui diário, nasci criado como católico né então que Jesus é esse que mudou do nada? não é um Jesus que eu conheci quando foi quando eu cresci sabe então assim, até o, o, o, o catolicismo raiz virou e uma tenta cultura que, na verdade, eles deviam ser a referência para contra a contracultura B Então, isso, uh, tanto essa questão da, da escola, da, das formas normais de cultura virar contra a contracultura, é muito perigoso para a gente como sociedade, porque a gente está indo para trás. Porque, enquanto isso de, deveria ser o um ponto de partida para a gente criticar, para novas formas de pensar, para novas contraculturas, a gente retorna para o que já foi dito no passado. É uma coisa... Interessante ver que é, segue meio aquele pêndulo da, da, da política. né? A, a extrema, o que a extrema-direita faz? A extrema-direita né, vai para a extrema-direita, o pêndulo vai para a extrema-direita, e existe essa falácia, esse mito que ao voltar a extrema-direita, o pêndulo volta para a extrema para a esquerda. O que não é. A extrema-direita, na verdade, agora, já é a centro-esquerda. Então, a extrema-direita tem como política fazer esse shift né, do espectro político de que o que antes era considerado centro-esquerda agora é, é, é a extrema-esquerda, porque a, o novo normal, né, o New Normal, agora acredita que a extrema-direita agora é só direita. Então, esse é o problema da contracultura também. O que a gente achava antes como essa, essa base normal de cultura, hoje é, é vista como contracultura, o que impede formas mais progressistas de é, fomentar uma contracultura mais radical, é, mais é, voltada, sabe, a coisa que a gente nem sabe. Então a gente perde muito dessa questão assim, criativa, dessa questão de ver novas formas de desenvolver a sociedade e acaba virando tudo um saco, uma coisa muito chata, sabe. Uma mulher que se preze não pode aceitar as coisas que o Bolsonaro fala. Né? Que o que o Trump fala, o Trump o Trump fez. É... O Bolsonaro falou em rede nacional que ele teve né, quatro filhos e na quinta tentativa ele fraquejou e nasceu uma menina. Absurdo! É, em rede nacional. E as pessoas estão ok com isso, sabe? Isso é de uma... Eu não consigo nem expressar a né, é, indignação com uma declaração dessa. A gente está virando uma uma sociedade extremamente binária, né? Ou você é ou você não é, né? Então, é, isso é prejudicial porque hoje, é, principalmente no Brasil, ou você é Bolsonaro ou você é petista, né? Do, do, do Partido dos Trabalhadores ignora completamente setores da esquerda que foram extremamente críticos do Lula e do PT, é, ignora uma, uma grande parcela da direita que despreza o Bolsonaro, sabe? E o engraçado é que essa binaridade acabou sendo estendida para todos os campos do pensamento. Então, por exemplo, é, se você... Não, é, se você dissemina qualquer tipo de, de crítica ao Bolsonaro, você é antipatriota. Né? Você é antipata, anti-nação, você é um inimigo. Se você é a favor da se você é contra a cloroquina, né? Você é antipatriota, você é anti-Bolsonaro. É, não quer dizer que você tá segurando na ciência e esperando uma resposta, né? mais assertiva. Uh, então, existe sim, ficou sempre essa coisa do nós contra eles, né? O Jason Stanley fala muito sobre sobre isso no livro dele, né? Como o fascismo funciona, porque é uma tática do fascismo, você cria sempre um inimigo, porque você mantém a sua base extremamente motivada a lutar por você, por seus ideais. Então, é uma coisa que o Bolsonaro faz muito bem, ele está constantemente atrás de um inimigo ora é a, é a mídia, ora é, o, é os anti né o cloroquiners que a gente tem chamado, ah, o pessoal que está fazendo quarentena agora, virou inimigo brasileiro, olha que loucura. Então, realmente, assim, você é, fala muito bem que está muito standard, está né? muito, muito padrão essa forma de pensar. e Cara, é muito chato, porque se você propõe uma forma de pensar nova, você é excluída do debate político. Né? Porque se você, você tem que tomar uma posição a favor ou contra. Não tem uma coisa ali... Não é nem questão de meio tema, mas uma questão de diferente opinião. Se, se o pessoal soubesse o quanto a gente se bate, se mata dentro das universidades, eles nunca falariam isso, né? E, e isso é o bonito da universidade, porque a gente está o tempo todo debatendo. Mas o bom é que o debate sempre tem que ser fundamentado em argumentos, e fatos, mesmo até uma teoria filosófica, ela precisa ter uma, uma fundamentação ali realista, né? As pessoas não soltam as coisas porque tem na cabeça delas, né? Então, é isso que eu queria de repente até na minha visão utópica que a gente pudesse proporcionar na sociedade como esse maior acesso à informação, né? Então a gente está vendo que mais informação não significa sociedade mais informada, pelo contrário. A gente está vendo assim, as pessoas não sabendo navegar nesse mar de informação, se sentem perdidas, eh, se apegam naquilo que vem a sustentar os seus preconceitos e os seus ideais, que nem sempre são os menores ideais, e aí te cria essa sociedade polarizada. Você vê muito bem isso nos discursos ah, em mídia social. Se a pessoa for, vai lá no Facebook, manda uma opinião, aí a pessoa discorda completamente, aí coloca o um link. Sempre tem um link acompanhado, né? E hoje em dia se acha link pra tudo na internet, né? Então fica um ali, um debatendo a cara do outro, ninguém se entende, no final das contas as pessoas uh, saem do debate sem acrescentar nada a nenhum dos lados. E isso não é debate, né? São pessoas gritando umas nas outras, se apegando às suas referências, que são esses links, essas páginas né, de internet maluca que existem, e pronto. Então, assim, a gente parou também de debater. Até porque, vale a pena também deixar isso aqui muito claro, que essas plataformas não foram desenvolvidas para promover debate. Twitter, não, Twitter é uma coisa louca, é, cada um gritando ali, cada, né, não sei o que você quiser. Twitter foi, foi é, o design dele é feito para essa coisa, broadcast, né, o Facebook era uma plataforma inicialmente interessada a relações românticas, é né? tipo Tinder. Hoje é uma plataforma de uh, comercial e o com e essa folha de comercial não é uma coisa é, de mão dupla não, é só a empresa vendendo para você, né? Você não vai vender para a empresa. Uh, então assim, não existe democracia que se preze, debate que se preze e plataformas que dominam a nossa sociedade que não prezam pelo debate. Essas